Mais um medo aí pra você que tá travado, tá cagado de pedir demissão, de demitir o seu chefe, de se libertar da CLT pra finalmente tocar um projeto mais conectado com o seu propósito. Um projeto que, porra, você consegue unir suas paixões, que você gere valor, que você tem impacto positivo. Se esse é o seu caso, vamos falar aí de um grande medo, que é o medo de abrir mão de tudo que você conquistou. É, faraó. Porra, toda essa grandeza, todos esses títulos, toda essa experiência, toda essa grana, toda essa bobagem aí que, porra, tu tá cagado de abrir mão, achando que nunca mais vai conseguir fazer o mesmo. Cara, isso é a maior bobeira do mundo. Mas eu sei que é o medo real que eu tive, tá? É exatamente esse. Para quem não conhece minha história, eu vivi 10 anos aí no mercado corporativo e cheguei lá no topo da pirâmide, naquele momento para mim, né, o que parecia ser sucesso, eu virei diretor, com 28 anos, uma grande multinacional, francesa de Laboté, e aí, quando eu tava ali para pedir demissão, porque eu me questionei sobre o meu propósito, eu queria criar projetos que me alimentassem de forma mais profunda e verdadeira. Eu falei, caralho, eu vou largar tudo isso, mano. porra, eu tenho um salário maneiro, tenho um título maneiro, a galera, porra, me reconhece, sou valorizado, tenho aplausos da sociedade, meus amigos acham legal. Sim, tinha ali tudo que é símbolo de status pra mostrar que, pô funciona. É, aquela aquele estilo de vida, mas não, não funcionava pra mim. Mas largar aquilo tudo não era fácil, porque uma coisa é, é você ser demitido, você sofrer uma grande doença, você ter uma bomba estourando no seu colo aí pesada. Apesar que eu tava, com momentos ali de, de pré-burnout, né, de trabalhar 14 horas por dia, né, frenético, não ter tempo mais pra nada, não ter tempo de qualidade com minha, os meus amigos, com a minha família, tinha um monte de merda, mas eu não digo que eu estava depressivo. Né? Então eu fiz uma decisão sustentável de olhar para trás e falar: cara, beleza, conquistei isso tudo, mas essas conquistas não são suficientes. Isso não é legal, isso não me enriquece no nível mais espiritual. Aí, aqui não é religioso falando, é o nível da alma mesmo. Eu olhava pra trás e falava, cara, não quero que minha vida tenha sido só isso. Acumular dinheiro, acumular título, ficar preso aqui nessa vida de sapatada, né? Corporativa. Eu queria explorar o mundo, ter mais liberdade, liberdade de horário, liberdade financeira, liberdade geográfica. De nada, nada, eu era escravo ali do, do meu salário no final do mês. Tinha minhas economias e tal, mas não, não era aposentado, né? poder viver de renda, porra nenhuma. Então, eu era um grande escravo desse sistema é, da CLT e, e o medo de abrir mão disso tudo era muito grande porque eu não sabia se eu ia conseguir construir algo novo ou me sustentar, simplesmente. E você nunca vai ter certeza de nada, você nunca vai controlar nada. E não adianta você ficar se apegando a sentimentos, a emoções, a, a coisas, principalmente coisas, que tudo vai passar, aqui é sabedoria budista, milenar, não é barbudo, porra, barba ruiva falando aí não, isso daí é cinco mil anos, se você estudar todas as tradições religiosas, tradições filosóficas, o arnego repete muita coisa, né? entre elas é a impermanência, o budismo fala muito disso, né? Você olha pro estoicismo fala também bastante da questão do o controle, né, principalmente. Então, cara, não fica viciado nesse desejo de desejar, nesse apego a, a, ao seu ego, à sua identidade criada nesse seu último trabalho. Você não é a sua empresa, já falei em alguns vídeos sobre isso também. Você não é o seu título, você não é o seu job description, você não é o que essa apresentação escrota que você talvez faça hoje. Ah, quem é você? O que você faz? Eu sou diretor de marketing caralho, só isso, tu é, né? porra, você é muito mais do que isso, então não fica se apegando a, a essas pequenas coisas, porque apesar de serem coisas que você tem que se orgulhar, né, de coisas que você construiu, de coisas que você aprendeu, de coisas que você desenvolveu, você é muito mais do que isso, é uma coisinha legal até pra você, uma forma de pensar, né, de você ressignificar, reprogramar um pouquinho aí a sua cabeça é que você... É pouquíssimas coisas, você está em muitas coisas. Né? Então hoje você está diretor de marketing, você está analista financeiro, você está bancário, é, você está funcionário público, mas você não é isso. Você é um homem, você é uma mulher, você é filho dos seus pais, você é praticamente isso. O resto de tudo você está. E mesmo assim, homem e mulher dá para mudar, né? então nem isso você é definitivamente você pode estar então muda essa mentalidade do, do, do ser para o estar e muda a mentalidade também do ter para ser ou estar então vamos lá vamos fazer uma tabelinha aqui ó muda o ter para o ser e o ser para o estar aí tu iluminou virou buda <risos> porque quando você fica com medo de perder as coisas que você conquistou você está vivendo muito no mundo do ter Pô, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse título, eu tenho esse carro, eu tenho essa, essa grana, eu tenho esse salário, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você vive no mundo das posses, que é um mundo muito frágil, porque ela, as posses vão e vêm. E se você se apega a isso, você, você deposita a sua felicidade no ato de ter vai virar um escravo do consumismo e aí tu tá fudido porque você só vai ser feliz quando você tiver dinheiro para ter aquela coisa e você só vai ser feliz quando tiver a próxima coisa porque a gente nunca tá satisfeito a felicidade do ter é a felicidade é a felicidade do ato de, de comprar de, de adquirir que é muito movimentando, dura é, é físico bioquímico né serotonina solta no sangue você fica feliz mas Logo depois da, do ato de ter, de comprar, você já está depressivo falando caralho, não tinha esse dinheiro para gastar com isso, fodeu. Então, isso é muito aprisionante. Então, do ter, passe a valorizar o ser, que é, pô, eu sou isso, eu, eu busco ser aquilo, que são características muito mais interiores, né, relacionadas a habilidades, a valores, a, a conhecimentos, é você ser sábio, você ser pleno, ser feliz, ser livre. Por sinal, o nome de um curso meu, ser livre. Então, você mudando essa mentalidade, já vai ter um grande ganho de qualidade de vida. E do ser, passa para o estar, porque aí você integra essa questão da, da impermanência. Então, acho que acabou o vídeo. É isso daí, a mensagem principal. Não tenha esse medo, porque você vai perder tudo que você conquistou tudo passa tudo que é bom passa e tudo que é ruim passa também então você vítima de carteirinha aí que adora ficar na dor adora ficar se vitimizando de ó oh, céus ó oh, mundo ó oh, caralho é quatro também meu irmão vai passar então, tudo que é dor vai passar tudo que é prazer vai passar então se acostume com esse fluxo na vida né? com essa fluidez e assim fique mais tranquilo porque essa ilusão que você está criando de manter tudo sob controle, ela é apenas uma ilusão. Você não controla por nenhuma, você só controla como você reage aos acontecimentos na sua vida, como você interpreta eles e como você ressignifica isso tudo. Tá? Então, baixa a bola, let it, go, let it go, fica de boas e bota pra cantar aí. Siga em frente com, com aquilo que importa.